Então, galera, muita gente aí querendo trabalhar, viajando pelo mundo como nômade digital, eu quero ser nômade, ah, porra, é do caralho, sei lá o quê, mas agora tá tudo fechado, as barreiras, essa crise mundial, complicado, então, o que, que você pode fazer? Que é o que eu acabei de fazer esse ano, na verdade, desde o ano passado, com a Thaísa, a gente na nossa vida aí de nômade, nesses últimos cinco anos a gente sempre buscava viajar três meses para fora do Brasil e voltar um mês porque três meses é um período que vários países nos permitiam com visto de turista ou até sem visto né? principalmente na Europa e a gente voltava para matar a saudade reconectar com amigos família praia churrasco cerveja né As coisas bem cariocas aí e aí Agora, com, esse, com, com as portas mundiais sendo fechadas aí para a maioria dos países, a gente resolveu viver uma vida nomádica dentro do Brasil, e está sendo maravilhoso. Então aqui eu estou dirigindo, eu não sei quando que você vai assistir isso, mas a gente está voltando de Floripa para o Rio. Floripa se tornou quase nossa segunda casa, aí a gente está amando né, conectar com essa ilha da magia. E a gente vem viajando para vários lugares com o nosso cachorrinho, Raul tem nos acompanhado, está sendo uma delícia porque assim a gente é, às vezes tinha limitação de viajar de avião com ele, ele é branquifalo e tá? tal, então está sendo uma delícia. A gente está descobrindo novas paixões, novos gostos. A gente está vendo a, a riqueza desse país, desse continente, né? Lindo. Então a gente já foi para o norte, já foi para o sul e a gente está querendo agora, estamos botando aí, tacando para o universo, uma mentalização boa para comprar um brinquedinho que se tudo der certo e a abundância vai nos permitir, é um troller, porque aí a gente vai mesmo subir montanha, descer montanha porque hoje é um HB20zinho aqui, de vez em quando ele dá uma gaguejada, tem aquele canyon gigantesca, a gente fala, fodeu, meu irmão, vai vai dar merda, e chove, aí porra, só vê carro 4x4 de 2 metros passando, a gente aqui, então assim, tá sendo só aventura, tá sendo uma delícia, e você pode fazer o mesmo, porque é muito barato, dependendo do local que você escolha, então você pode começar de maneira simples, você pode passar de repente uma semana, porque agora... O trabalho remoto, né, se trabalhar de casa, home office e tal, se tornou algo muito mais aceito né, pela maioria das empresas. Então você pode negociar isso com seu chefe. Né, se você trabalha na CLT, se você já é autônomo, você pode botar o laptop debaixo do braço e ir. E ficar períodos, testes, fica uma semana para ver como é que é a rotina, se você curte e tal. Às vezes fica 15 dias, 2 né, semaninhas, depois aumenta para um mês e aí você vai ficando em locais que te inspiram né? se você gosta da praia, fica mais próximo da praia, por exemplo a gente ficou num lugar incrível em Floripa que em outubro, setembro, outubro, fora de temporada a gente pagou entre 1.500 a 2.000 reais um chalé lindo com internet, alta velocidade com é, dois minutos da praia, com uma trilha para um pôr do sol maravilhoso então você pode ter experimentos assim deliciosos a gente ficou em Trancoso um tempo, aí pagou um pouquinho mais caro, mas é, ficou numa casa linda né, que a gente encontrou pelo Airbnb. Você pode ir para Vitória, você pode ir para. O Nordeste tem tanto lugar incrível, a Bahia é maravilhosa, você ir para o Sul. Eu não conheci a Serra é, de Santa Catarina e a Serra Gaúcha, e tem lugares que você também pode ficar super barato, perto da montanha, se você preferir. Então, o Brasil é maravilhoso para você ter uma vida nomádica, sabendo que você basta buscar um lugar com uma infraestrutura boa, em termos de Wi-Fi, porque você vai depender disso para o trabalho, e, e você pode analisar alguns pontos em função do que você precisa. Se você está viajando sozinho, de repente você vai querer estar tá mais próximo de, de pessoas, né? Para conhecer gente tal. Tá? Se você está viajando com a família, talvez você queira um lugar mais sossegado. Se você é uma pessoa mais de natureza, então busque locais que te permitam conectar mais com, com o mar, com a floresta, com a montanha. Se você é uma pessoa mais urbana, então busque... É, Locais mais próximos da, da agitação e assim por diante. O importante é se autoconhecer, entender que é possível e faz por, por ciclos, ciclos pequenos, é né? uma semana, um mês, dois meses, assim você vai pegando gosto, você vai entendendo se é um estilo de vida para você, tá? Independente se você quer isso para sempre, tal, nada é para sempre, né? Então experimenta agora, talvez seja um bom momento, é né? com responsabilidade. É, entendendo as limitações de cada local e do, do, do contexto que a gente está vivendo, mas pode ser uma delícia, beleza? Então, se você gosta de conteúdos como esse aqui, dá uma olhada embaixo me siga nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, que eu produzo coisa legal lá todo dia pra te ajudar a se libertar das suas prisões mentais e profissionais e viver aí uma vida a pés descalços e manda esse vídeo pra três pessoas aí pra gente gerar valor, assim você me ajuda, ajuda as pessoas e se ajuda também, porque você vai ser visto como uma pessoa que pensou nela e foi lá e gerou um valorzinho diário, beleza? Seguimos!